boa noite a todos eu sou Dark Gamer eu estou aqui para trazer um resumo da Devstream 103 a Devstream começou a aconteceu ontem pessoal ontem à noite eu não tive assim muito bom tempo a ver então eu estou aqui trazendo um resumo para vocês da Devstream 103 eu espero que vocês gostem claro não esquece de deixar o vosso gosto comentar os vossos comentários também é importante e compartilhar o canal com os outros com os amigos e tudo mais eu espero que vocês tenham dado a vossa opinião sobre o canal e sem mais demora assim assim muito atrás vamos começar com a Devstream. pessoal. Um, o que foi uh, citado na Devstream é, é o seguinte: vai vir um, como vai vir um novo update lá no dojo, ok? É que nós vamos poder construir o nosso próprio salão de obstáculos. Não sei se vocês sabem lá no dojo temos uma sala para obstáculos, né? Onde todos podemos estar a fazer competições entre si e tudo mais. E agora nós podemos fazer a personalização do nosso do, do, da nossa própria sala, desse momento. Vamos poder fazer a nossa personalização, personalizar a nossa sala, para poder ter mais obstáculos, da forma que nós queremos, a meter a sala do, a pista do obstáculo, dizendo assim, uh, da nossa maneira, do nosso jeito, do nosso formato, podemos fazer tudo o que quisermos aqui nessa sala, ok. É tudo ao nosso gosto mesmo. É mesmo tudo ao nosso gosto, tipo a personalização dessa sala aqui, ok. Uh, é tudo ao nosso gosto, não se esqueçam. Podem fazer tudo o que quiserem pessoal. E também um ponto a citar pessoal. Um, aquela terceira porta da nossa nave que estava sempre fechada, que toda a gente tinha curiosidade em saber o que é que ia ter lá, já acabou. Okay? Já, não há, já sabemos o que é que vai ter nessa porta, ok? Já sabemos o que é que vai ter nessa porta. Agora nessa porta vai ter um. Vai, agora vai ter que um aquário lá nessa porta vocês têm o vosso alquarinho, al al al al a vocês onde que vocês podem meter os peixes com um idol, também conseguem meter uma armadura do vosso afreim uh, como está tipo assim para ficar a mostra, essa armadura ficará a mostra tipo na nave e as pessoas podem ver e tudo isso que é muito lindo também, uh, tem, tipo pescamos vários tipos de peixes e metemos lá no alquar al <risos> no e todo mundo está a ver vários peixes, também pode estar a tocar para os teus peixes e tudo mais é muito podemos também contando que podemos fazer fashion frames, uh, personalizar uh, também o interior da sala, ok, que é muito importante e deixar tipo, aquilo com uma decoração mais bonita, uh, para ter um gosto mais especial, dizendo assim. Uh, também um ponto a citar nessa sala que acho que é interessante, é o facto da armadura também. Mas, um ponto mais importante é a parte da música, quer dizer que também vamos poder, um, como dizendo aqui, aqui nessa órbita, na órbita, vamos poder mudar a música, ok? Mudar tipo a música consoante do nosso gosto, que nós queremos, mas aí é dizendo assim uma playlist do octavio, ok? As músicas são uma playlist do octavio e nesse momento a gente pode tipo meter a música a tocar também, e que é uma coisa muito divertida, estás tipo na nave a ouvir uma música, ou estás lá dentro um, a ver os teus peixes, estás a ouvir uma música, algo tipo divertido de se de fazer. Um, não é só divertido como não está lógico yeah, isso não, não estou lógico. porque tipo a música que do jogo em si que a gente não sabe uh, um só eu já fiz um vídeo aqui falando do, do mega list ok do mega Terra list então e pelo visto já já conseguiram implementar dois novos mega list vão ser dois gigantes como vocês sabem há um, um mega list com o braço Darwin. E como eu falei no outro um vídeo um vídeo meu, uh, é um Megalist com braço de pedra. E agora pelo visto eles conseguiu o ADE, meteu um novo Megalist, ok? Eu não sei muitos deta detalhes sobre esse Megalist. Uh, mas eu só sei que ele tem um braço diferente dos outros, passa uma espada por aí. Ele é verde, é, os Pronto, dizendo assim, temos três Terralists, um azul, um, um castanho por aí. E um verde, que supostamente seria tipo grama. Se for uh, por essas contas, tipo ver, azul, água. Terra, pedra e verde, erva, por aí, tipo grama. Mas é um ponto muito importante a citar aqui: que eles fizeram, é conseguir ter 3 uh, Terra List a uh, andar à mesma noite, tudo na mesma noite. Mas para eles andarem a mesma noite, pessoal, nós teremos que fazer tipo uma missão por aí em especial para conseguir ter os Terra List andarem juntos à mesma noite. Ok? Ok. Uh -huh. Mas ainda não tem muito mais detalhe, pessoal, vou fazer uma segunda parte de hoje da, aqui do, da devstream, ok? Tive que saber que curta, porque tive cenas para fazer, vou ter cenas para fazer depois, então não posso estar a gravar, muito, a gravar aqui muito tempo. Mas, se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like, que é importante. Uh, comentem também e deixem, pessoal, não se esqueçam de deixar a vossa, uh, a vossa crítica sobre o canal para melhorar em 2018, ok? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Eu sou o Dark Gamer e é mais um vídeo da devstream 103.